Entramos aqui depois de tempinho ali na fila. Tá bem lotado aqui hoje, viu? Caraca. Ontem a gente veio, tentou entrar, já chegamos também em cima do horário. Não foi possível. Vamos ver como é que vai ser isso aqui hoje, né? Dá uma olhada nas trilhas aqui. Vou tirar uma foto desse mapa. Né? flying up. Opa! Esse óculos tá torto. Minha cara tá torta. Eu tô todo empenado. <risos> Cá estamos no Parque Nacional Iguaçu. Vamos fazer as cataratas aqui do lado argentino. E muito verde, uma mata no início aqui bem fechada. A gente tá fazendo a primeira trilha aqui, que é a do Sandeiro Verde. E vamos tentar fazer todo o percurso, né? Tem um percurso longo, curto. E o final a gente vai estar lá no macuco, esfriando os pés lá na, nas águas aí do, das cataratas. Beleza? Simbora, que a caminhada é longa, viu? as canela! Bora, Gilinha! Vamos lá, vamos lá! Tu gosta de caminhar, né? Sim, que eu gosto! Então vamos embora! fazendo a trilhazinha aqui, a trilha verde após alguns metros de caminhada, a gente chega aqui nessa estação estação do, do trem, né tem um trem que transporta os passageiros aqui os, os turistas aqui dentro e aí tem um espaço lanchonete, tem banheiro aqui do lado, a gente passa para você dar uma nas canelas Estou cortando minha cabeça Them till I'm in the ground. Ooh. Ooh. resting on the myth of old. All of the stories have been. Julinha Júlia Aventureira! <risos> bora, bora, Júlia! Começar o circuito inferior. Cadê tu, mulher? <risos> No estrava aqui já deu 5.7 km de caminhada. Já estou na broca. Só vamos comer e depois a gente finalizar essa parte de baixo aqui. Bora Júlia! Esse aqui é o um antigo hotel aqui de do Parque em Puerto Iguaçu O velho hotel. avisando aqui o passeio aqui na. opa, e assim ó então estamos terminando aqui o ah, passeio aqui nas cataratas foi muito bonito, muito bacana né Juliinha? Valeu a pena aqui as filhas que a gente pegou para entrar no início eu fiquei meio estressado mas o verde já me fez bem já tô tô, tô, tô na manhã agora estou tranquilo beleza um pouquinho rua para olhar tudo e aí, agora a gente vai vai seguir, vai pegar a estrada, né? Já tá tudo certinho com o carro. Assim a gente espera, né? E hoje vai ter camp. Não sei aonde, mas vai. <risos> Valeu. Vamos nessa. Mas o que é melhor depois de terminar essa trilha aqui da catarata do passou? Tomar uma vinha do cerrado. <risos> e água, água de Brasília Deliciosa a nossa água, gente. Pode falar, depois dessa caminhada aí, dessas imagens que vocês viram aí, já vale o seu like, hein? Já <risos> deixa seu like aí, compartilha. Bora fazer esse canalzinho crescer, beleza? Um abraço!